E depois que a gente pegava esses medicamentos, eles geravam um resíduo químico que tinha que ser pago para ser descartado, porque a gente não pode jogar simplesmente o remédio na pia. Embora muitos laboratórios, a gente sabe que jogam, infelizmente, acabam poluindo as águas, jogando antibiótico, anti-inflamatório, outros medicamentos, em frascam assim, na pia. Uh, o que acontecia também, nós tínhamos uma demanda de 50 alunos por semestre, 100 alunos por ano, e a gente recebia em torno de 20 frascos. Né? e aí acabava que nem todo mundo conseguia fazer essa prática de preparo de diluição em frasco ampola, porque os frascos eram poucos. Uh, outra questão, cada vez que diluía aqui dentro, né, ficava um restinho de líquido, eu tinha que juntar garrafas o semestre inteiro, até que justificasse um litro, para poder pagar para fazer esse descarte. Então, existia toda uma problemática para preparar, os alunos com a técnica de diluição de medicamento em frasco Aí, como, como enfermeira, coordenadora do laboratório, eu acabei procurando uh, se existia na internet alguma coisa de forma de placebo, até porque é para educação, não precisava ser aplicado em nenhum paciente. A gente trabalha na simulação com manequins, simuladores, com braços de punção. Então, eu queria comprar isso para poder é, que esses alunos conseguissem fazer essas práticas. Não achei. Acabei então conversando com algumas professoras da enfermagem, fui atrás na professoras da farmácia, pessoal da química e acabei então uh, desenvolvendo o Placebex, que é o frasco ampola placebo, que ele tem a cara de um remédio de verdade, parece um remédio de verdade, faz as mesmas, tem as mesmas características, fica em color depois de diluído, uh, ele tem um pó de aspecto liofilizado, tem uma bula, tem uma caixinha, mas ele não é um remédio de verdade. A gente faz tudo isso porque o aluno tenha a essa, cria essa habilidade né, de diluir medicamentos em frasco ampola, sem poluir o meio ambiente, porque o Placebex pode ser jogado na pia. Esse é o maior diferencial do Placebex. Ele é um produto sustentável, que vem justamente no combate a essa poluição que é causada pelos laboratórios de simulação uh, a partir do momento que eles usam medicamentos vencidos para essas práticas. né E essa, e essa todo esse mercado que acontece internamente, que talvez muitas pessoas não sabem que isso existe. E aí, com o tempo, o Placebex acabou ficando famoso. Né? A gente recebe, como é o laboratório da URGS, eu recebia muitas visitas técnicas, a gente apresentava o produto para outras instituições, elas queriam comprar, ficavam interessadas, sempre levavam uma amostra, apoiavam a ideia. E aí eu comecei, então, a procurar maneiras de comercializar o Placebex. Aí eu fiz plano de negócio, participei da maratona de empreendedorismo da URGS, Uh, eu procurei alguma sociedade, né? a primeira sociedade não deu muito certo, porque aí a minha sócia acabou tendo outra outro objetivo de vida, e eu aí então, no mestrado eu conheci a Ana, que a Ana é engenheira de produção, eu faço, fazia na época mestrado em engenharia de produção, e a Ana, como ela gostava muito dos produtos da saúde, ela acabou topando essa ideia de fazer uh, essa empresa comigo. E aí a gente falou assim, bom, então vamos incubar a empresa, porque a gente precisa montar um plano de negócio, ver se isso é economicamente viável, né, para até então se lançar no mercado, até para saber o investimento que a gente precisava, a gente precisava aprender a ser empreendedoras. E com isso a gente acabou então indo para a Estia, entramos na seleção em agosto de 2016, nós começamos a participar da de todos os eventos que a Estia tinha, participamos do Inovativa Brasil, que é um programa de aceleração do governo, nós fomos para a etapa final da, né, desse, desse inovativa, uh, onde foi definido o nosso modelo de negócio. Foi lá que a gente realmente identificou que a Her, né, um nome que a gente criou nesse processo todo, né, que é uma empresa que remete a Health Engineering, né, que é engenharia para saúde, por isso a gente quer criar produtos para saúde. Foi lá que a gente definiu o que, que era o nosso negócio, que eram produtos para simulação em saúde, que casualmente também é um mercado que está crescendo bastante. No, no Brasil principalmente é muito grande lá fora a simulação no Brasil também está crescendo um, depois o inovativa né nós fizemos a identidade visual da empresa nós uh, criamos o logo né o, a gente fez questão que o nosso logo refletisse o nosso empreendedorismo então nós somos uma empresa de mulheres né a gente uh, tem valores assim muito uh, muito sociais ambientais e a gente queria que isso fosse refletido no nosso logo por isso que ele tem um reward né uma são flechas assim de azul para o rosa assim meio que uma tendência de evolução né então isso tudo refletia a nossa a nossa ideia e, e a gente começou a divulgar o Placebex nos eventos também de simulação né eu como pesquisadora responsável e, e pela patente também do Placebex, eu fui indicada ao prêmio Valecaps de sustentabilidade para representar a URGS né concorrer nacionalmente como jo, prêmio jovem pesquisador do Vale Capes, né, que estava procurando prêmio, produtos para a sustentabilidade, que trouxessem um esse diferencial, que é o que o Placebex traz, que é um produto realmente sustentável. né. E agora nós estamos uh, com outros produtos ainda né, para serem lançados, o Placebex já fez suas vendas, a Unicinos foi nosso primeiro cliente, que é uma universidade que valoriza muito a cultura de sustentabilidade, né, que tem ISO 9001. Então, eles realmente acreditaram na ideia, nós também já vendemos para uma universidade estadual, Universidade Estadual do Paraná, uma universidade pública, né? e o Placebex vem vindo sendo comercializado, né? a gente precisa investir bastante na questão comercial dele, mas a gente aproveita todos os eventos para divulgar, e agora a gente está participando do Summit de Saúde também, para participar, que é um evento na Santa Casa, com o pessoal da saúde, que é o nosso público-alvo também.